pessoal, daqui fala DJ champ Papi. Hoje eu trago um tutorial para vos ensinar como fazer Scratch. Eu tenho aqui uh, o mixer DJ 1000 da Rekordbox e também tenho o software da Recordbox no meu computador. Para começar, vamos para a dica número 1, um, que é configurar o computador. Uh, vamos para o software da Recordbox, Muito rapidinho. Uh, vamos aqui. Se nós vemos aqui, eu já mudei a curva. No momento, a curva fica aqui no meio. Então, se vocês verem, a única coisa que vocês vão fazer quando chegarem no controller, vão para o mixer. Vão aqui no meio, linear, curva linear. E vão mudar a curva, o crossfade, no máximo. E depois, temos aqui, uh, posso dizer, o espaçamento do corte. Isso, o que é que é isso? O corte vai ser, ser aqui, neste, neste lugar. Quando nós fizemos, movimentamos o nosso dedo, vamos notar a, a saída do som. Okay? Então, aconselho vocês. Nesse caso, eu gosto de usar o 1mm, um mil, um mas tu, vocês podem usar o 06, 03, depende muito de cada um. É o vosso critério. Agora, no então, segundo passo, uh, para o scratch, nós devemos saber que existem uh, dois elementos importantes: o beat onde nós vamos tocar, onde nós vamos fazer o Scratch e os efeitos os para efeitos. Scratch. Existem muitos efeitos na internet de vozes, gritos, uh, sons diversos que vão vos ajudar na hora do Scratch. Uh, vou, dar, vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona. <música> Então temos aqui um exemplo básico de como funciona o Scratch. A terceira dica uh, é que é o mais difícil, que seja o mais difícil, que é o exercitar das nossas mãos para sabermos do, dos tipos de, de, de, de, de Scratch. Né? Nós temos os Scratch mais avançados, temos os que nós chamamos baby Scratch. Por exemplo. Não, eu, tenho, eu tenho este scratch. Um baby scratch. Que o movimento de frente para trás. Mas se tu quiseres obter efeitos mais interessantes. Tu tens de fazer uma combinação. Do movimento da mão esquerda. Que movimenta o, o, o, o disco. E... E temos o Fade, Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor o Fade, então podem ver aqui o Fade, vou colocar a música a tocar, que vocês vão notar. <risos> Isso aí, então vamos ver como é que funciona. O movimento, a dica que eu vou dar primeiro para começar, fazer o baby scratch, que é o movimento de trás para frente. No princípio vamos notar uma, uma dor no, no nosso pulso, vamos notar a dor, mas é muito normal. O que nós devemos, devemos fazer é praticar todos os dias para podermos melhorar e temos uma independência da nossa mão esquerda. Ou seja, para facilitar, fazermos movimentos mais rápidos e mais independentes, uh, podemos ver aqui, por exemplo, para começar com o Baby Scratch, podemos ficar gastar um minuto, Não podemos mudar, Ainda podemos acrescentar mais. Podemos fazer movimento uh, de vibração, também muito bom. E dá um efeito bastante interessante até. Quando eu faço o movimento, notem, quando eu puxo para trás, quando eu abro o som, automaticamente também puxo o feito para o meio, depois retorno. Abrir, não haverá som. Espero que vocês consigam uh, fazer, obter grandes ganhos e, e, e ter muito sucesso na vossa carreira de DJs. E tudo de bom, estamos juntos, até a próxima.